Foi esse primeiro vídeo, de uma série de quatro vídeos que a gente vai conversar sobre Tesouro Direto. Então nesse primeiro vídeo a gente vai contextualizar o que é o Tesouro Direto, quando ele surgiu e quais são os tipos de investimentos que eu posso fazer através dele. O Tesouro Direto é um programa do governo que foi criado em 2002 com o objetivo de democratizar o acesso a investimentos no país. Isso porque o investimento mínimo no Tesouro Direto ele é normalmente entre 30 e 40 reais hoje no caso 35 reais e alguns centavos além de ser fácil de investir e relativamente barato porque com 30 reais tu já pode começar ele é um investimento muito seguro não tem chance nenhuma de tu perder dinheiro se tu cumprir com o prazo de vencimento que é acordado no dia que tu investe Todo esse processo é online, e é bom lembrar que para tu investir no Tesouro Direto, tu precisa ter uma conta numa corretora. Hoje o Tesouro Direto é dividido em três tipos de investimentos, que são o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Então pra gente entender bem como esses três tipos de investimentos do Tesouro Direto funcionam, eu vou separar eles e falar um pouco sobre cada um nos próximos três vídeos. Ah, mas esse Tesouro Direto é tudo mil maravilhas? Não, o Tesouro Direto ele tem um ponto negativo, que é que ele tem uma taxa que a B3 cobra, que é a taxa de custódia, que é 0,25% ao ano sobre o total que tu tem investido, não sobre o juros. E isso faz com que em alguns casos seja mais vantajoso tu ter um título privado do que um título público no Tesouro Direto. Mas isso precisa ser analisado caso a caso, de acordo com as tuas metas, prazos e objetivos. Então eu queria pedir para te compartilhar esse vídeo com algum amigo teu e avisar ele que os próximos três vídeos vão ser para ele entender como funcionam esses três tipos de investimento no Tesouro Direto. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!